E aí, faz mais ou menos uns dois anos por aí que eu não posso o vídeo aqui no canal. Uh, existe um motivo para isso. Eu, eu tive muitos problemas pessoais nesse período que eu tive que resolver. E fora isso, eu estou fazendo esse vídeo não é nem para falar do meu caso. É mais específico em relação ao ecopolo. Porque houveram é, experiências lá e isso trouxe aprendizados. Tanto de coisas boas, coisas ruins... E eu preciso passar para vocês. Em linhas gerais, o que aconteceu foi o seguinte: uh, muita coisa estava andando, estava acontecendo legal, mas com o tempo problemas começaram a surgir e acabou criando rixa entre grupos diferentes. No final de 2017, quando esses problemas vieram à tona em peso, foi mais ou menos o período que eu pedi para sair também, desligamento, né? E eu estou fazendo esse vídeo principalmente como satisfação para a galera entender que eu não estou fazendo mais parte do, desse projeto específico do Ecopolo que eu participei. Porque Ecopolo é uma ideia maior, eu continuo defendendo, mas em relação a esse pro, é, projeto específico, houveram motivos que me levaram a sair, eu vou tocando neles depois, mas eu quero também acentuar coisas boas que aconteceram. E só uma nota de esclarecimento, uh, esse Ecopolo específico que eu estou falando aqui, ele é desenvolvido pela Cooperativa Equilibrium e a Associação Aliança Luz. Ambas são as instituições que dão respaldo legal e que são as responsáveis por estarem tocando esse projeto. Apesar de ter saído, aparentemente o projeto continua funcionando. Mas eu não sei os rumos que ele está seguindo agora, tá ok? Eu só estou passando a minha experiência até o ponto que eu estive envolvido. E a minha experiência, ela ainda é limitada. Isso porque, embora eu sempre estive junto do projeto, dediquei muita energia, esforços e dinheiro para ajudar ele a acontecer, acabei ficando mais afastado em decorrência dos meus problemas pessoais. Então assim, tudo que eu vou passar para vocês é uma visão limitada de acordo com o que eu estive envolvido Em termos é, virtuais, porque todo tipo de reunião, havia ata, havia documentos, havia manifestações de pessoas nas mídias sociais E isso eu estava presente, estava acompanhando, então eu acompanhei bem esse período Não é algo que eu tive dentro apenas jogando coisas, não Só que eu ainda conversei com pessoas de todos os lados, principalmente dessa rixa que teve, acabou tendo Eu ouvi vários pontos de vista e eu vou passar aqui o meu, tá ok? Lembrando que é uma visão limitada, pois eu nunca estive no local presencialmente ajudando a fazer as coisas. Mas, eu conversei com pessoas que já estavam lá no lugar, com pessoas que estavam em outros aspectos do projeto, eu acredito que eu tenho uma visão é, mais abrangente, mas não tão profunda em relação a vários aspectos que tiveram. Pessoas que, por exemplo, fizeram parte do Copolo, em qualquer âmbito que seja, elas podem chegar nos comentários e tentar passar alguma visão para vocês mas eu aqui vou passar a minha visão limitada, porém abrangente sobre o assunto tá, então esse vídeo se trata de alguém com uma percepção limitada até porque todos nós temos percepções limitadas de acordo com o que nós somos capazes de ver, interpretar sobre cada situação, né? então é, é basicamente isso, eu estive a mil quilômetros de distância acompanhando as coisas de acordo com as condições que eu tinha de receber as informações e é isso que eu vou estar passando para você é sabedoria milenar saber que quando os conflitos emergem, existem emoções muito fortes que estão atreladas a eles e visões de mundo polarizadas. Ambos esses fatores impedem as pessoas de enxergar claramente os pontos de vista contrários e passar uma visão mais madura sobre as coisas, sabe? Por isso mesmo estou fazendo esse vídeo mais de um ano depois que esses problemas aconteceram, porque eu já tenho um distanciamento muito bom, eu estou imerso em outros problemas que para mim são muito mais graves, e não tem nenhum apego emocional com esse assunto, a ideia é estar tá tentando criar maneiras de uma visão de mundo muito mais universal, como que projetos de outros projetos de ecopoldo poderiam enfrentar, para a gente aperfeiçoar essa estratégia e colocar algo realmente melhor em prática, tá ok? É o objetivo desse vídeo. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes por aí, porque isso é criar uma novela, a gente vai se perder em pontos menores. Eu vou focar nos aspectos mais gerais que poderiam afetar qualquer iniciativa desse sentido. É esse sentido que esse vídeo se trata. A intenção desse vídeo não é denegrir nada, porque por mais que eu tenha saído, eu torço para que tudo dê certo. Seja o projeto tocando lá dentro, ou qualquer pessoa que saiu, que toque seus projetos fora e dê tudo certo. O importante é o seguinte, pessoas boas, que têm boas é, intenções, eu desejo que as coisas vão para frente. Mas vai ser preciso falar pontos negativos e positivos que houveram nisso daqui, porque a intenção nossa é aperfeiçoar e propor soluções reais boas. E soluções precisam funcionar, ok? Então a gente precisa retirar o máximo de pontos negativos e melhorar os positivos para que a gente tenha algo real, eficaz, válido, para a gente implementar algum dia. Bom, primeiro ponto, por que, que eu participei do projeto? assim como consta os outros vídeos que eu fiz, é justamente para ajudar a dar tração para soluções que sejam importantes para os problemas que a humanidade enfrenta. Então o retorno que eu esperava disso daí não é algo financeiro, é simplesmente uh, fazer com que ideias que estão alinhadas com soluções que a humanidade precisa façam elas funcionar, atraia atenção e com isso é, ajude a fomentar todo um setor novo para que a humanidade... Tem como opção, sabe? Porque não adianta as pessoas virem falar que o projeto deu errado Sendo que o mundo está cheio de problemas e elas mesmas não conseguem resolvê-los Então assim, a, a ideia é muito boa Porém, a maneira que a gente foi executá-la, eu acredito que teve problemas A gente chega lá, tá ok? Primeiro ponto, por que, que eu participei? Porque eu acho que a gente deve investir não só dinheiro, mais tempo, energia A gente tem que estar tá dentro das coisas que a gente acredita porque você pode observar muitas pessoas aí pelas redes sociais que defendem certas coisas, mas só da boca pra fora. Isso muda alguma coisa? Isso mostra que elas realmente acreditam naquilo? Não, aquilo ali ela só tá apenas propagando palavras. As ações valem muito mais. Então a pessoa que tá envolvida com algo que ela realmente acredita, ela tá botando seu caráter ali, ela tá falando que realmente aquele caminho é o certo e ela vai por ali. Isso não quer dizer que ela está certa, porém ela tem uma convicção muito maior do que qualquer pessoa que fica por aí defendendo coisas apenas com palavras. Ok. Então já que eu estive envolvido, o que, que eu fiz aqui? Bom, eu fiz os vídeos do Ecopolo, não são vídeos fáceis de fazer, eu gastei muito tempo e energia neles para fazer vídeos concisos, objetivos e amplos em relação ao assunto, para que as pessoas pudessem entender a maior amplitude possível, na profundidade adequada, para que pudessem pensar se valeria a pena participar ou não. Além desses vídeos, eu produzi outros materiais à parte, audiovisuais, para que o projeto pudesse utilizar para ele mesmo. Eu também estive envolvido com mídias sociais, porque muitas pessoas procuravam, buscando contatos dentro do projeto, saber o que estava acontecendo. Eu dediquei tempo para ajudar a explicar isso daí. Fora investimentos financeiros, que eu investi numa cota, é um investimento até pesado mesmo para se fazer, e não só a cota, mas haviam taxas administrativas para que as ações dentro do projeto continuassem acontecendo. Durante todo o período que eu fiquei lá, eu arquei com esses custos. Então, assim, foi muita energia, recursos que eu, pessoais que eu investi nisso daí, apesar dos meus problemas pessoais. Eu saí foi justamente porque quando os problemas começaram a surgir, o projeto ficou meio que perdido. Ele não teria mais as condições de colocar em prática as soluções que ele propunha. Se não fosse por isso, eu ainda estava dando suporte apesar dos meus problemas, dentro das minhas condições. para entender o caminhar das coisas, a gente precisa voltar bem no início. No início do projeto não fui eu que criei as ideias, eu na verdade fui o divulgador delas. Eu peguei ideias boas que estavam alinhadas com o projeto, visão de mundo que eu tinha e que eu ainda mantenho, porque os problemas universais que nós temos se refletem no péssimo uso de recursos pela humanidade, um péssimo sistema de governança e baseado nessa busca eu encontrei é, essas ideias na internet, pessoas ajudaram a divulgar, eu entrei em contato com as pessoas responsáveis e fiz vídeos para ajudar a divulgar um projeto prático, para colocar a ideia em prática. Porque o único jeito de você avaliar se algo funciona é testando isso no mundo real. E foi isso que eu fiz. Eu fiz dois vídeos de divulgação, apenas dois. Existem muitos vídeos pela internet que pessoas defendem um monte de coisa, tipo cria centenas de vídeos e nunca se envolvem. Eu bastei criar dois e isso foi suficiente para atrair pessoas e iniciar um projeto prático. Muitas pessoas doaram muitas energias para esse projeto também. Então é... é uma realidade que foi bem coletiva nisso daí. A maior parte da grana que foi arrecadada foi usada para comprar o terreno. E é claro que para manter as atividades do projeto funcionando, houve uma taxa administrativa que era cobrada também. Então esses eram os dois recursos financeiros que o projeto tinha para se manter em andamento. Então os recursos eram limitados. Mas, apesar disso, as coisas continuavam acontecendo no projeto. Muita coisa boa foi colocada em prática. Pois é, coisa boa merece ser divulgada. Então vamos focar nos pontos positivos. O primeiro ponto. No começo do projeto, a organização social era bem transparente. Então, por mais que houvesse essa distinção entre administração e comunidade, a ideia é que o projeto se envolvesse como uma coisa só. As pessoas da comunidade poderiam tomar partido de questões da administração, exercer funções, mas a administração também tinha essa proximidade com a comunidade, estar tá dialogando e tal. Isso foi muito bem desenvolvido, o processo foi bem democrático e isso estimulou engajamento durante um bom período. Então as coisas est havia, estavam mais em sintonia. Com o tempo, é claro que isso começou a se separar, porque o lugar era um ecopolo mais afastado, as pessoas precisavam se deslocar para lá, precisava de alguém com dedicação exclusiva para estar cuidando do lugar, e aí começou a separar funções mais de administração, e enquanto a comunidade dava o suporte. E começou a separar é, inclusive visões em relação ao projeto. Então assim, por mais que a ideia era que trabalhasse todo mundo junto, e isso dur aconteceu durante um bom período, com o tempo isso começou a separar, mas vale a pena ressaltar que era um ponto forte. Outro ponto positivo foi a energia que foi empregada em mutirões, porque houveram muitas pessoas se disponibilizando para fazer trabalhos lá, que permitiu mudanças acontecerem independente de recursos financeiros envolvidos. Se as pessoas estavam dispostas e faziam as coisas ir para frente, é lógico que as coisas aconteciam. E isso foi um ponto positivo muito legal por exemplo, conseguiram habilitar uma infraestrutura de água doce porque havia água doce lá no local e eles conseguiam trazer essa água até a residência esse foi o primeiro ponto outro ponto foi a própria residência em si, porque quando chegou lá estava meio suja houve todo um mutirão para limpar, deixar a casa bem adequada para ter uma cozinha, armazenar comida e até servir como um espaço de residência para poucas pessoas então isso a galera conseguiu fazer, colocou até energia solar na casa para habilitar celular E assim habilitar pessoas que futuramente iam ficar no ecopolo como zeladores cuidando do local E com o celular fica fácil de comunicar com outras pessoas Isso foram pontos positivos, outro ponto foi cultivo de comida com permacultura é, Utilizou várias técnicas naturais para produzir comida no local onde era capim e também havia vários encontros e celebrações que aconteciam de várias pessoas no local. São várias energias positivas que criaram coisas, projetos que poderiam ter dado andamento se o projeto tivesse seguido adiante. Então assim, é uma coisa positiva, as pessoas se movem para fazer coisas acontecerem quando existem causas boas em jogo. Não adianta mandar as pessoas, ah, vocês são à toa, vai capinar lote. Porque a galera capinou de boa, fez muita coisa massa acontecer produziu comida, habilitou várias infraestruturas necessárias. A questão é que com o tempo problemas começaram a surgir e eles foram derretendo todo esse comprometimento e que acabou anulando todo o desenvolvimento do projeto que vinha acontecendo até então. E agora que já estamos falando de problemas, vamos situar neles. De forma resumida, a gente pode citar os quatro principais problemas que eram mais frequentes que levaram a resultar nesse, nesse vídeo aqui. Então vamos lá. O primeiro deles é falta de infraestrutura local dentro do Ecopolo. O segundo deles é o foco de todas as ações estarem sendo direcionadas a pessoas. O terceiro é a organização administrativa que falhou em algumas de suas atribuições. E o quarto é justamente o método de governança. Então vamos começar pelo problema da falta de infraestrutura. Nesse caso, a gente pode citar três aspectos que atrapalharam nisso daí. Um deles foi as vias de acesso, outra foi a energia elétrica e outra foram aspectos burocráticos. Veja bem, todos esses aspectos são infra, porque eles estão abaixo da estrutura que o projeto pretendia desenvolver lá dentro. Sem isso, não há nem como começar atividades ou manter elas. Mas o projeto foi iniciado, acreditando que... Ia se desenvolver as coisas num tempo até mais rápido Mas gastou muita energia lutando contra essa falta de infraestrutura Veja bem, via de acesso, como que era a estrada para chegar lá? Era de terra, cheia de buraco, uh, com vários problemas, dia de chuva, muitos carros não conseguiam ir para lá Então assim, era necessário um fluxo de pessoas para ajudar a dar manutenção no local, ok? Então assim, era um, um aspecto que atrapalhou muito E outro problema dentro disso daí, é porque a estrada passava dentro do terreno do vizinho, por exemplo Algo que era um erro do Estado, tá permitindo isso daí. Mas isso gerou conflitos, assim, com vizinhos, e aí acabou que, no fim, gera mais energia com batalhas judiciais para tentar permitir que as coisas continuem acontecendo ali. Outro problema, energia elétrica. Porque havia fios de alta tensão que estava passando pelo local, isso já gerou discussão, gastou muita energia com isso, batalhas judiciais também. Fora que o local não tinha também acesso à energia elétrica da rede. E... É claro que por mais que colocou um painel solar, ele era de baixa eficiência só para carregar celular. Mas para você construir e ex executar muitas atividades lá dentro, você precisa de energia. Produzir, por exemplo. Então assim, é, isso comprometeu bastante a estrutura do local. Se tivesse energia elétrica desde o início, o projeto já poderia iniciar com muitas outras atividades e teria ido para frente mais rápido. Então assim, a falta de infraestrutura logo no início atrapalhou bastante e teve que incorrer em mais batalhas judiciais, para garantir esses direitos, eu sei que energia elétrica foi garantida depois mas bem quando o projeto já estourou cheio de conflitos, grande parte da comunidade já havia se dispersado, esse foi um tipo de atraso incapacitante, ou seja demorou para acontecer, algo que devia estar presente desde o início, e o outro problema é exigências burocráticas, porque precisava fazer exames assim de out métrico. então assim, uh, são exigências legais que precisavam ser cumpridas e que também gastou mais energia de discussões é focados nisso daí. E aí depois que isso foi concluído acaba que energia gasta em todas essas áreas aí, ao invés de ajudar a desenvolver o local, foi gasta com infraestrutura. E depois que o, o grupo se dispersou, aí quando finalmente poderia se desenvolver a estrutura e o ecobolo ir pra frente, as coisas naufragaram. A falta de infraestrutura foi fatal para o projeto. É claro que a gente tem que ter isso em mente. Uh, se você vai empreender um projeto num lugar desse, você precisa de muito mais recursos para iniciar. Só que... É uma experiência que ficou válida e esse aspecto deve ser levado em consideração, sim. Então, vamos passar agora para o segundo problema. É que o foco do projeto estava em pessoas. O que, que quer dizer isso? Isso está bem claro no outro vídeo que eu fiz. Porque eu falei que a solução do mundo está nas pessoas. E de fato está. Só que o problema do projeto foi direcionar toda a estratégia dele a moradores. E veja bem, pessoas são muito voláteis. Porque cada dia elas querem uma coisa, tem projetos, ideias, mudam, e às vezes as prioridades delas também mudam. Principalmente de acordo com as situações que acontecem a elas. Muitas pessoas estavam envolvidas no projeto e surgiam situações que às vezes atrapalham. Por exemplo, a doença em família, que é algo que exige muitos gastos, muita preocupação emocional, a pessoa muda as prioridades. Eu mesmo estive nesse caso, e inclusive estou com problemas graves assim na família e eu tô eu tô priorizando isso mas não foi isso que me levou a sair do projeto ok eu só tô citando isso como um exemplo que ocorreu com outras pessoas também ah, não só doenças em família mas por exemplo término de relacionamento ou qualquer outro tipo de experiência particular que a pessoa tenha que mude as suas prioridades e aí acaba que muitas vezes um projeto que ela tava engajada ela vai deixando de ser e muda as suas ações e por isso que focar em pessoas é um problema porque você atrai uma pessoa mas logo logo ela quer sair ou, ou assim existem outras prioridades que aparecem e acaba que ela não dedica tanto e as, as energias que o projeto tinha para ir pra frente vão diminuindo agora se o projeto fosse desde o início focado em instituições, uma instituição ela tem a atividade que ela executa, pensa numa empresa, numa ONG, qualquer tipo de instituição, ela tem um objeto bem definido, se o dono ou o líder dela sai Acaba que as outras pessoas que vão fazer parte, eles vão estar tá presos àquela atividade. Então as pessoas continuam no projeto, porque as pessoas que fazem trabalhos e trabalhos fazem as coisas acontecer. A solução está nas pessoas. Só que o projeto não deve focar em pessoas, deve focar em instituições. Porque instituições que se envolvem com algo, elas tendem a ser mais leais dentro daquilo, tendem a se envolver e manter a sua atividade durante muito mais tempo e as ações vão se desenvolvendo a longo prazo. Eu cito meu, o meu exemplo, que eu, te, eu comecei a, a sair porque teve um caso de doença em família, depois apareceu outro, e assim, são doenças graves que atrapalharam. Inclusive apareceu um terceiro exemplo, que foi comigo, é um problema de saúde, só que o meu é leve, é, é hipotireoidismo, que é quando os hormônios da tireoide ficam fracos. E assim, vai diminuindo a quantidade de liberação e aí o seu metabolismo baixa. O que acontece com isso? Você fica mais pesado, fica mais lerdo, então assim, isso eu fiquei durante um período, a gente não percebe quando acontece, só depois quando você faz um check-up médico, você percebe, ah, tá justificando, porque eu tô tão lerdão? Então assim, uh, isso foi algo que me atrapalhou em relação ao projeto em si, mas em relação aos vídeos aqui pra internet também, tá? Então assim, foi um problema de saúde pessoal, mas coisa leve, já tô tomando reposição hormonal da tireoide, e aí por isso eu tô voltando com os vídeos com gás agora. Mas é só para citar aqui, alguns exemplos que acontecem aqui mesmo, que você está observando, de alguém que estava bem envolvido, atrapalhou bastante. O fato do projeto ter focado em moradores, ter focado em pessoas, é que foi um problema. Se ele tivesse desde o início sido estruturado em cima de uma instituição, foco em instituições jurídicas, aí sim eu acredito que teria tido um, um impulso muito maior. Justamente por causa das pessoas envolvidas dentro dessas instituições, manter a atividade, e, e mantendo a atividade, acaba que deslancha muito mais fácil. Bom, agora vamos falar do terceiro problema, que eu considero ele ser um dos piores, que é a organização administrativa. Uh, vamos deixar uma coisa clara aqui. Eu me desliguei do projeto foi por esse motivo. Por mais que eu tivesse outros problemas, que o projeto tinha outras questões, uh, a organização administrativa, ela teve suas falhas também e isso precisa ser pontuado, tá ok? O que aconteceu? Com o tempo, uh, no início do projeto, as contas eram muito bem prestadas, havia transparência, envolvimento das pessoas, só que com o tempo isso foi deixando de acontecer, até um problema que deu na prestação de contas, já havia um, um conflito interno no grupo, e com isso eu vi que sem organização e sem colaboração, o projeto não ia mais para frente, não tinha mais perspectivas das coisas funcionarem. Por isso que eu resolvi me desligar do projeto. Mas só criticar não vai adiantar de nada. A gente precisa entender direitinho o que, que aconteceu. Primeiro ponto. No início as coisas estavam dando certo. As contas eram prestadas, havia transparência e envolvimento. Porque a proposta da, de toda administração era ser uma administração aberta. Onde a comunidade tinha liberdade de vir e executar funções. As pessoas vinham, ajudavam essas funções administrativas a tá declarando os gastos, o, o, a grana que tinha e tudo mais certinho. Então as contas foram prestadas bem no primeiro ano, ok. Com o tempo, acabou que essa liberdade que a comunidade tinha de exercer funções administrativas foi diminuindo, porque existiam vários trabalhos de administração, por exemplo, realizar xéricos em cartórios, essas coisas assim, e as pessoas não estavam executando. E ao mesmo tempo, à medida que a falta de infraestrutura, tanto burocrática quanto é, do local mesmo, exigiam tarefas para a administração que foram aumentando. Então, a administração ficou cada vez mais sobrecarregada com essas funções e a comunidade não ajudava muito, em alguns aspectos, trabalho burocrático mesmo. E, assim, e é engraçado, porque a comunidade se envolveu e realizou muitas energias mutirões. Por exemplo, para Capinanote tinha muitas pessoas que ajudavam. Agora, para realizar tarefas burocráticas, mexer com conta, essas coisas assim, quase ninguém queria ajudar. Então, esse é um ponto que precisa ser levado em consideração, que dá para entender o lado da administração por causa disso também. Só que por outro lado, também não vale isentar ela da irresponsabilidade que aconteceu, que era ficar dois anos seguidos sem prestar contas. Porque se dinheiro é essencial para o projeto estar tá se desenvolvendo, isso devia ter sido desde antes um sinal amarelo, vermelho, aí, avisando olha, galera, sem grana o projeto não continua e a gente não está conseguindo nem sequer estar tá prestando conta para vocês, então a gente precisa ver quanto que tem aqui para a gente poder programar direitinho o que vai se desenvolver porque o projeto conseguiu desenvolver muitas coisas independente do dinheiro, como é o caso dos mutirões. Só que, por outro lado, justamente por ter esse descuido em relação ao dinheiro, acabou que com o tempo, quando ele ficou mais necessário, começou a surgir problemas. E esses problemas foram agravados ainda mais quando houve uma mudança de diretoria. Porque aí começou a surgir grupos ideológicos com rixas, e somando todos esses fatores, aí eu vi que deu o um estopim de quando eu resolvi sair. Porque eu vi que a coisa já não estava mais certa. Então, assim, eram problemas que poderia ser minimizados, não só evitados, mas minimizados com a adoção de uma organização melhor dentro da administração. Tipo, se você não dá conta de, de lidar com aquela função de estar tá contando a grana direitinho, devia estar tá deixando claro para todo mundo. Mas é um sinal que é, passou batido por muitas pessoas. Inclusive por mim, porque eu já estava com outros problemas, eu não estava acompanhando direitinho isso daí, mas é algo que deve estar acontecendo sempre. A administração precisa ser sempre aberta, transparente para todo mundo e com o tempo as coisas começaram a falhar e só foi perceber mais na frente. Por isso que é algo que deve estar sempre monitorado para não deixar erros primários acontecerem porque quando estoura, já estoura grande. Veja que não é objetivo meu de ficar condenando a administração aqui. Eu relevo os problemas dela porque eu sei que tinha poucas pessoas executando muitas funções lá dentro. Só que, por outro lado, havia uma falha de comunicação e transparência que foi se acentuando com o tempo, principalmente em decorrência do excessivo trabalho que havia, mas que era necessário estar dando pelo menos um comunicado geral, para avisar as pessoas, olha, está difícil, e principalmente essa questão de prestação de contas, que é fundamental, nós não estamos dando conta. Isso não foi feito. Agora, eu não quero condenar ela hoje por, por esses erros do passado, porque as lições ficaram, ela pode ter aprendido, aperfeiçoado, se corrigido, e hoje pode estar operando de uma maneira bem melhor e mais responsável. Então eu não estou julgando a administração hoje pelos erros do passado. Os erros do passado podem ser relevados sim, tentavam manter os custos mais baixos para todo mundo, justamente para as pessoas que tá participando e tá viabilizando o projeto, só que depois que o problema maior aconteceu, e em algumas falhas dessa administração vieram à tona, esses erros do passado eles são reais e existem, tá ok? E justamente por isso, uh, eu acho que essa rixa ideológica que surgiu, ela não se deve tanto apenas aos erros da administração. Os erros da administração, na verdade, eles são um reflexo de um problema estrutural que está por trás do projeto inteiro, que é o quarto problema, que é a metodologia de governança. O projeto do, do Ecopolo, ele funciona com democracia direta científica. Eu sempre defendi isso daqui, e até hoje, até hoje eu defendia. O problema é que a democracia direta é um método de gestão coletivo que busca transparência, é naturalmente transparente por causa disso, mas uh, ele deveria dialogar com a ciência, que tem soluções técnicas, para encontrar as melhores soluções. O problema do projeto é que muitas vezes essas discussões que aconteciam dentro da democracia direta elas eram coletivas e muitas vezes as pessoas gastavam muitas energias para sintonizar, se alinhar de acordo com certos caminhos e depois para vir algum critério técnico e barrar aquilo tudo, sabe? Existe muita energia desenvolvendo dentro da democracia direta para depois chegar a algum aspecto científico e falar não olha não serve. Então assim gera conflitos, a rixa ideológica não foi à toa. Então havia uma parte da comunidade mais ligada ao coletivo e uma parte mais técnica e ambos os problemas geraram rixa decorrente desse método, que para mim é o mais grave de todos, que gerou os problemas administrativos. Que vieram também decorrentes dos outros problemas. É uma bagunça, eu sei, mas eu acredito que tenha meios de corrigir isso, eu vou falar mais na frente. O importante é a gente entender que, mesmo duas coisas boas, como a democracia direta e a ciência, elas precisam de um método diferente para funcionarem juntas, porque uma servindo para validar a outra, dá problema. Porque a comunidade, quando muitas pessoas se discutem através de democracia direta, Principalmente no projeto que era pequeno decopolo às vezes uma ou poucas, pouquíssimas pessoas barrava toda a decisão de um coletivo, e essas pessoas ficavam inconformadas. Até porque pelo lado científico, com poucas pessoas, também fica muito complicado você não falar que existe conflito de interesse em algum tipo de decisão, e ainda mais justificar quem seria criterioso, teria uma reputação para estar tá determinando certas coisas de acordo com a técnica. Então assim, é muito complicado porque o, o projeto era mais embrionário, e sofreu dessa falha metodológica. Agora, o problema dessa falha metodológica é que ela pode ser curada com outros métodos sem negar a democracia direta e sem negar a ciência. Usando elas duas de uma maneira diferente para se atingir o mesmo resultado. Eu estou enfatizando aqui no método de governança porque quando a governança é ruim, isso gera lentidão e ineficiência. Aconteceu ao um monte no ecopolo. E a longo prazo, essa ineficiência acumulada vem envenenando a organização acaba que os problemas vão atropelando, vão acumulando responsabilidades e ao longo prazo isso ocorre um problema decisivo final, uma rixa. Foi o que aconteceu aqui. Não seria surpresa ver se o projeto crescesse, esse problema, um problema de natureza parecida ocorresse depois. Porque não adianta nada você deixar, por exemplo, um projeto coletivo ir se desenvolvendo e tudo mais assim, por conta própria, para ao final dele, de todas as energias que já foram gastas ao longo de todo o processo, ele ser validado por um outro método diferente, que é o científico. Então veja que esse conflito aqui é uma dualidade de naturezas diferentes que precisam ser conciliadas desde o início e não ao final como era que o projeto estava se desenvolvendo. Essa é uma falha fundamental que afetou a essência do projeto. E isso não era previsto antes, claro, a gente esperava que houvesse uma, um alinhamento e que as coisas seguissem pelo meio mais eficiente, só que... A partir do momento que você começa a exigir validações, depois de inúmeras energias de, da sociedade ter trilhado por certos caminhos, chegar a certas conclusões com medo, para depois abandonar tudo, para ver se o outro está certo, cara, isso aí é desestimulante. E não adianta nada também a ciência falar, ah, você está optando pelo lado mais ineficiente, sendo que você não tem pessoas para colocar em prática aquilo que você quer. Então acaba que nenhum dos lados concretiza aquilo que acredita. Então é preciso um método que trabalha desde o início, juntos, juntando o lado coletivo da democracia direta e o lado da ciência, que vai construindo isso desde o início e não ao final, através de um sistema de validação. Essa é uma falha fatal. Bom, eu apresentei os quatro principais problemas e agora eu vou apresentar as quatro potenciais soluções disso daqui. Então vamos lá, parte a parte. Cada problema aponta uma solução eficiente que poderia ser adotada. Primeiro ponto, já que a, o método de governança deu problema, a democracia direta científica, o próximo método de governança, ele deve construir as ideias sociais junto com a ciência desde o início. Ao invés de construir através de todo um sistema de validação a, para o final ser validado por outro método, não. Ambos os métodos devem dialogar desde o início, sendo construídos juntos, tá ok? A ciência vai guiando as ideias sociais para que ela esteja de acordo com o conhecimento acadêmico. Mas tem um detalhe, esse processo deve ser totalmente automatizado. Então, é algo que vai exigir muito menos retrabalhos, reuniões e alinhamentos. Porque na democracia, sim, as pessoas têm visões opostas, tentam se discutir e através de discussões existem métodos para gerar menos conflitos e vários fo foram tentados no ecopolo. Por exemplo, Dragon Dreaming, existem outros. Eu lembro só do Dragon Dreaming porque eu acho dragões legais e o nome ficou na minha cabeça. Mas assim, vários métodos foram tentados para conciliar pessoas com visões opostas, e não deu certo, gerou o conflito que gerou. O método que eu acredito que precisa ser, ele deve ser totalmente automatizado dentro de um sistema digital, que praticamente hoje é, existem poucos modelos que eu poderia citar que são parecidos, mas que esse modelo digital vá alinhando a partir de discussões de acordo com a ciência desde o início. Então assim, seja um processo unificado. Aí a gente tira essa dicotomia de validação, porque a validação já acontece no processo e a construção vai acontecendo do conhecimento. E já que estamos falando de um sistema digital automatizado, a segunda potencial solução que poderia ser adotada em projetos assim é um modelo de plataforma. Porque plataformas digitais elas são modelos que já possuem sistemas com caminhos, funções pré-definidas que facilitam as pessoas a interagirem sem dispersar demais para outros aspectos e focados no, no assunto que realmente interessa. Então dá para construir um sistema com uma metodologia bem mais eficiente, se for desse, com esse aspecto. Porque plataformas digitais, a gente consegue já podar ideias ruins desde o início, e isso vai auxiliar inclusive projetos sociais, porque as pessoas evitam dispersar energias por aí. Eu sempre esperei que o modelo do Zeca Paulo evoluísse para um modelo de plataforma, só que assim, a minha ideia na época era o quê? Como os recursos eram pequenos, era mais fácil você chegar, montar uma comunidade para partir dela e construindo a plataforma que ela iria operar. A minha esperança era que com mais pessoas envolvidas, haveriam mais pessoas especializadas, ele vai divergindo em diversas funções e a plataforma acabaria sendo necessária e construída. Só que com essas falhas do Ecopolo, isso já me fez rever a prioridade. Deve-se primeiro construir a informação, um sistema bom de informações, para depois você estar tá replicando ele por aí. A principal inspiração que eu tenho para construir esse modelo de plataforma é o DNA, porque o ecopole é como se fosse uma célula, só que a célula sozinha ela não se replica, ela precisa da informação dela que está no DNA, que é o modelo de plataforma, porque isso permite as células se replicarem com a melhor eficiência possível e maior eficácia, com o um menor número de erros possíveis. O DNA é uma inspiração para mim porque ele tem duas hélices e desde o início, Toda a informação vai sendo construída, junta. Então você pode aliar uma hélice, que seria a democracia direta, e a outra a ciência. Ambas estão interligadas e a informação vai construindo desde o início até o final. Os processos vão acontecendo sem nenhum tipo de validação, de conflito por aí. É assim que as coisas devem operar, juntas. A plataforma permite isso. A informação surge junta desde o início. E ambas colaboram para que as soluções, para que toda a informação seja levada ao sistema. Hoje em dia, nas discussões populares que acontecem pela internet por aí, o processo da democracia em si é desse, dessa forma, as ideias vão circulando, mas muitas vezes não tem amparo de discussões mais relevantes acadêmicas para guiar a sociedade. E aí, muitas vezes, as atrocidades acabam sendo escolhidas por aí por causa dessas falhas inerentes a um modelo que cada um discute por aí em meio a fake news e tudo mais. Às vezes a pessoa fala, ah, outra entende B e vai te acusar por C existem muitos ruídos que atrapalham a comunicação das pessoas dentro de um sistema que não, não tem uma estrutura sistemática para guiar as pessoas, o modelo de plataforma vai servir justamente para atender essas necessidades porque uma plataforma decente onde você concilia ciência e apoio popular, ambos atuando desde o início juntas, cara você já tem a força para mover qualquer tipo de comunidade por aí, então esse modelo de plataforma acaba sendo mais importante a princípio de se construir que é a própria comunidade. Por isso eu não condeno tanto os erros da administração, não é uma culpa exclusivamente do Ecopolo, eu não estou condenando a administração também pelos erros que aconteceram, até por esse fator. Porque a metodologia, ela é falha, dá muito ruído de comunicação. A administração cometeu erros, mas estava imersa em um sistema antigo de comunicação, então assim, a transparência foi diminuindo em decorrência de todos os problemas que eu falei. Então, com o tempo, todos os problemas administrativos foram reflexos de estar trabalhando em uma metodologia antiga, com problemas antigos, e métodos que não conseguem superar isso daí, então a ideia de um modelo de plataforma é reconhecer esses obstáculos, usar meios para abafar eles e permitir que o um maior potencial criativo humano seja é, direcionado para soluções, é basicamente essa a ideia da plataforma, otimizar o trabalho humano e assim melhorar a eficiência para a sociedade. Então, toda plataforma que busca estar tá orientada para resultados e soluções, ela deve já, a princípio, embutir em si mesma uma gestão aberta. Onde gestores e comunidades participam juntos com total transparência de todos os processos, ao invés de ter uma administração fechada, fechando acordos ali, achando que está desenvolvendo alguma coisa. Só que, por mais que as ações dela desenvolva fechada, outras pessoas nem sabem direito, só sabem depois que aconteceu e nem podem contribuir durante o processo. No modelo de plataforma, tudo seria a tempo real e assim a gente pode conciliar as pessoas que estão orientadas à solução a contribuir, e as que não estão é, seriam barradas o processo e guiadas, educadas, para que elas possam participar da maneira correta. Sem um sistema eficiente, as coisas eu acredito que não vão funcionar, por isso que um sistema de plataforma é primordial para qualquer solução que a gente busque enquanto humanidade. Bom, chegamos na terceira potencial solução, que é o foco em instituições já que as instituições garantem uma maior continuidade das operações ali, dentro de qualquer projeto. Então, assim, uma instituição, ela vai ter pessoas ativas lá dentro, trabalhando, dificilmente uh, ela vai mudar o foco dela, a instituição querer sair. É muito mais difícil que uma pessoa. Então, assim, mesmo que as pessoas dentro da instituição saiam, outras pessoas vão ocupar o lugar delas para continuar executando funções. E se a instituição continua operando, obviamente a continuidade das suas operações de todo o projeto tende a se manter por um prazo muito maior. É muito mais seguro para qualquer projeto que se ancora em instituições do que em pessoas isoladas. E por fim, a quarta potencial solução está relacionada à infraestrutura. Porque se você quer desenvolver qualquer projeto, você precisa ter infraestrutura básica já instalada. Olha, administrativamente, atrasos são incapacitantes. Porque atrasos administrativos inviabilizam de você já chegar executando a atividade-chave que você procura com qualquer projeto. Se você vai ter que lutar contra a infraestrutura do local, contra os recursos lá, ou mesmo contra barreiras legais, não dá. Você precisa desde o início ter os recursos disponíveis e as exigências legais satisfeitas, para você já chegar de cara e dedicar as áreas-chave que o seu projeto precisa para se desenvolver. Então, é, esse, esse é um requisito fundamental. Se não tem condição de entrar com a infraestrutura básica, você precisa ter muitos recursos disponíveis para bancar com essa parte de habilitar a infraestrutura antes de entrar de cara com o projeto que você prevê desenvolver em qualquer lugar. O Ecopolo principalmente sofreu com essa questão, que sobrecarregou a estrutura administrativa e resultou nos problemas que nós vimos. Então, a minha percepção geral é que no início o projeto começou muito bem, transparente, articulado, funcionando legal. À medida que começou a lidar com responsabilidades que deveria relacionadas à infraestrutura, começou a sobrecarregar a administração, começou a surgir os problemas decorrentes de um método de governança que estaria falho, inerentemente ao meu ver, e por fim isso descambou no problema final, que é rixa ideológica, opiniões bem polarizadas e pessoas com emoções muito fortes, é, se dividindo no projeto. A minha dica principal, principalmente porque a minha, minha ideia é colaborar com a administração também, tipo, hoje ela está tentando tocar o projeto, eu não sei como, mas é que houveram falhas na comunicação, isso é inerente ao próprio método de governança, ao estilo que ela foi com o tempo meio que se fechando, porque acaba que com poucas pessoas ajudando, ela precisava agilizar coisas muito mais por conta própria e separou o corpo. E isso atrapalha uma interação que havia no início, sabe? Forças se somando. Mas, por outro lado, eu entendo essa postura porque não há, não há nenhum sistema digital, é muito retrabalho, muitas discussões que às vezes você passa com uma pessoa precisa repassar tudo para outra sem a, um processo automatizado para isso daí. Existe uma falha de comunicação porque, por exemplo, quando eu resolvi me desligar do projeto, eu mandei três e-mails é, para e-mails diferentes da instituição. Não recebi nenhum ok, tudo bem, entendemos que você deseja se desligar. Porque reflete uma sensação de abandono, ou mesmo porque tá sobrecarregado de, de funções, mas para não responder um simples e-mail, né? Então, assim, é um ponto que, a se pensar. E o outro ponto é que um, uma decisão recente, assim, que eu recebi de um e-mail, é avisando que a administração está cobrando taxas de administração relativas ao ecopolo. Porque pessoas resolveram sair, eu dei a sugestão na época de vender o, o terreno, porque assim, já deu um conflito, dificilmente vai conseguir empurrar as coisas pra frente, eu não sei como, mas a ideia da administração é falar, olha, existem algumas pessoas que ainda estão interessadas, então vamos tentar tocar porque é desrespeito a elas. Ok, tem esse ponto. Só que por outro lado, tá querendo cobrar a taxa administrativa de todo mundo que esteve envolvido, e ajudando, e isso passa a imagem as próximas pessoas que poderiam se interessar pelo projeto e tudo mais, tipo, olha, se algum dia você resolver sair, você já assinou um compromisso, mesmo que as coisas deem errado vai continuar cobrando de você. E isso é ruim, porque isso meio que pega o ativo que as pessoas investiram lá dentro, que deveria ser uma garantia, e está cobrando. E se ela, e ela não deu nenhum prazo que deveria executar ações lá dentro. Porque pode ficar, tipo, ah, sei lá, em um tempo muito grande lá, e, a, e essas taxas vão se somando, os juros vão incidindo, e, e juros de, posteriores incidem sobre os anteriores, esse valor cresce e as pessoas vão perdendo os ativos que elas investiram. Então, assim, isso é meio que um sequestro de ativo, se ela não tem nenhum prazo definido para apresentar as ações. Então faltou isso, ela também não deixou nenhum tipo de assembleia, porque a Ecopolo presume ser democracia direta científica. E democracia direta presume ter uma assembleia para decidir as coisas coletivamente antes de tomar decisões. Isso não teve, ela deixou que estaria aberta a possibilidade das pessoas tomarem esse tipo de iniciativa depois, porém eu só recebi até hoje o e-mail referente a falar, olha, essa cobrança da taxa administrativa existe. Só que nenhum e-mail veio depois falando da, dessa criação de assembleia, das pessoas se juntarem, como que poderia ser feito. Enfim, é meio complicado isso daí. Então, deveria ser aprovado pela comunidade. Só que uma comunidade brigada, será que aprovaria isso? Então, são questões que eu acho que está muito emperrado dentro da gênese do método de governança. Eu defendi o método de governança desde o de início porque precisa do aval da comunidade para funcionar. Se a comunidade não vai colaborar, uai, como que o projeto vai para frente? Então, assim, são questões que eu deixo para ajudar a própria administração, porque existem pessoas que ainda estão interessadas em levar o projeto adiante, o projeto tem coisas boas, por exemplo, a ecoponia é uma solução muito boa, que já está desenvolvida dentro do projeto, ia ser aplicado, por exemplo, dentro do ecopolo e de outros lugares, mas eu não sei em relação ao ecopolo em si, porque é um empreendimento à parte, uma parcela da cooperativa que é relacionada ao ecopolo, e está tentando usar disso, que já foi uma energia muito gasta, e pessoas querendo sair e não conseguem, para tentar atrair recursos, forçar recursos para dentro deles para desenvolver outra atividade. Isso eu acho um problema. Eu estou apontando esses problemas aqui porque a minha intenção é ajudar. Eu torço para o sucesso do projeto. Até porque, velho, eu tenho dinheiro ali. Se o projeto é sucesso, ele vai me pagar, eu estou ganhando. Então, assim, eu não estou nem aí em relação a torcer para que as questões de ruim. Pelo contrário. Só que eu sou a favor do seguinte. Vai dar certo? Define um prazo e tudo mais. Se nesse prazo definido não der certo, ok, vende Dilui para todo mundo devolve o que sobrar. É isso que seria o coerente para se fazer. É, essa é a minha dica que eu deixo, porque, tipo, se não der prazo, ainda mais com as experiências ruins que teve de administração antes, isso pode provar que isso pode, a administração incompetente pode estar tá continuando e com isso uh, não ter nenhum efeito positivo, além de estar tá só gerando gasto para todo mundo. E, e ser incompetente e incapaz de parar com esse tipo de coisa. Então, se você tem um projeto bem definido, qualquer administração diz prazo, prazo, você delimita prazo para você executar ações. Se não der certo, chega no final daquilo e fala, olha, até aqui a gente tentou, devolve o resto, encerra, porque senão você vai ter muito mais problemas depois. E esse é um erro primário dentro de qualquer administração, e se o projeto continuar insistindo nisso, só vai provar amadorismo. E quem que seria a pessoa que iria topar investir em um projeto que não delimita esse tipo de coisa? Então, a minha dica que fica é trabalhar com isso de uma forma muito mais clara, aberta para todo mundo. Eu estou abrindo a discussão porque eu sou a favor de que tudo seja transparente e que as pessoas entendam que as coisas estão acontecendo. Uh, lá dentro do projeto não é a minha preocupação, minha prioridade são outros problemas pessoais. Eu apenas estou repassando para vocês alguns problemas que existiram, alguns que ainda existem e não sei como que as coisas irão ser desenroladas daqui para frente. Na, na real, eu até prefiro que outros problemas meus sejam resolvidos do que esse. Esse aí é o de menos. Mas eu não me preocupo muito em relação ao ecopolo, porque ecopolo, ele presume democracia direta científica. Então, para continuar sendo chamado de ecopolo, ele precisa da democracia direta e precisa da assembleia para estar tá tomando decisões. Sem assembleia, não existe ecopolo, tá? ok? Então, assim, se o projeto ignorar uma assembleia para decidir coisas importantes, ele não está mais sendo chamado de ecopolo. Outra coisa, questão importante, porque eu, não dá para a gente culpar todas as, as falhas do projeto como sendo culpa de algum elemento isolado. Eu apontei várias falhas de vários fatores diferentes e também existe um outro que eu vou falar agora, que são falhas externas, porque até agora a gente focou nas internas. As falhas externas estão relacionadas a muitas pessoas que, por exemplo, acharam a causa legal, poderia ter ajudado de alguma maneira ou outra, alguma participação para empurrar ajudaria a ter muito mais força sendo gerada dentro do projeto para a coisa avançar. É que muita gente que às vezes defende causas parecidas com a Decopolo se interessou, tal, mas acabou se dispersando por discordar em questões menores, sabe? Então assim, às vezes via algum pormenor menor que achava que devia ser feito de outra maneira, aí muitas pessoas foram se divergindo para outros projetos particulares. Eu não vejo nenhum problema desse tipo de dispersão, só que quando você tá pensando em humanidade, não dá para você fazer as coisas do seu jeitinho, sabe? Todo mundo que quer deixar do seu jeitinho vai divergir e acaba que vai criar guetos pequenininhos e dificilmente vai crescer. E se você não cresce, você não cria nenhuma solução eficiente para humanidade, que isso precisa de uma escala violenta. A ideia do Ecopolo muita gente confundiu, achando que eu queria criar uma comunidade, um sítiozinho no, no meio do mato. Porque a ideia era crescer violentamente a ponto de criar mega cidades. É um nível de pensamento grande, só que para chegar lá a gente ia começar do pequeno. Mas a grande falha de muitas pessoas, que às vezes se identifica, é que não tem esse tipo de objetivo, não tem nada errado. Só que aí essas pessoas não estão fazendo as coisas para resolver problemas da humanidade. Elas estão apenas querendo viver num sítiozinho. É esse o objetivo dessas pessoas. Se tá assim, tá ok. Mas para qualquer solução que for para construir para a humanidade, a pessoa tem que largar o jeitinho dela. Isso é meio que uma doença, a doença do meu jeitinho. Você nunca vai resolver um problema da humanidade com o seu jeitinho. Você precisa ceder certos aspectos seus para se unir a mais pessoas, para colocar algo de impacto muito maior. É assim que a gente vai resolver problemas do mundo. A gente, olha, eu quero buscar por algo que, então você busca os aspectos principais que satisfaz a necessidade de todo mundo, mas individualizar completamente isso é difícil. Então, para resumir, a grande falha de todos os fatores externos foi justamente essa dispersão que teve das pessoas de energia, sabe? Muitas pessoas que às vezes achavam algo legal, bacana, ao invés de colaborar, deixou de colaborar. E outras pessoas que queriam se envolver e de fato começaram a se envolver, mas apenas com coisas bem particulares que estavam de acordo com o que elas queriam. Legal, cada um seguiu o seu caminho. Mas aí acabou que essa dispersão fragmentou todo mundo e quando a gente fica fragmentado, a gente fica fraco. Então fica impotente de colocar soluções. O Ecopolo deu problema, eu não sei em relação às outras iniciativas. Mesmo que tenham dado certo, mas continuar em nível pequeno, isso não é solução para a humanidade. A solução para a humanidade vai ser quando inúmeras escalas de pessoas sobreviverem em um estilo de vida sustentável e as pessoas viverem bem. É isso que eu sempre busquei com o Ecopolo, mas, como deu problema, eu sou obrigado a revisar falhas para tentar melhorar. As falhas vieram de problemas internos, eu apontei cada uma que eu observei e estou mostrando agora falhas externas. Então, a gente tem que estar atento a todos os fatores para a gente implementar uma solução boa. Então, a gente precisa de colaboração em todos os sentidos. A solução só vai vir se todo mundo se unir. A busca de soluções ela não se faz discutindo brigas e nem ficando paralisado pelos problemas. Teve gente que previu cirurgicamente os problemas que aconteceriam no Ecopolo. Só que até hoje eu não vi ninguém apontando soluções que existem e que foram capazes de implementar Em relação aos problemas que existem no mundo, sabe? É muito raro você ver atitudes desse tipo Porque geralmente as pessoas que acabam mais reclamando das coisas, de uma forma geral, são as que menos fazem E muitas pessoas vão às vezes criticar falhas que houveram no projeto aqui Mas pergunte a elas, o que, que elas fizeram de bom pelo mundo? Porque todo mundo pode colocar link provando as coisas que fizeram, sabe? A gente tá na internet, as pessoas têm conta até para comentar aqui e não vai ter link provando coisas boas que fazem. Porque geralmente quando você tem coisa boa no mundo, você mostra as outras pessoas para que a galera se interesse, se engaje mais também. E geralmente as pessoas que estão ligadas em soluções, elas participam junto, elas torcem para que outras pessoas que estejam desenvolvendo soluções dê certo. Porque isso melhora a vida de todo mundo. Então, as pessoas que ficarem enfatizando erros e falhas dentro do projeto Cara, tome cuidado com essas pessoas, tá ok? Eu só aviso isso porque eu tô mostrando erros que aconteceram Só que erros geram aprendizado A ciência não desenvolveu essa televisão, essa câmera que tá filmando esse vídeo A casa que você está assistindo, esse daqui, do nada Houveram muitas tentativas, erros acontecendo E as coisas foram aperfeiçoando Até o momento que ficaram bem bacanas e a ideia com um projeto, por exemplo, tipo o Ecopolo, você construir uma civilização melhor, ela começa assim também. Começa você testando, vendo onde os erros acontecem, você corrige e você constrói algo muito melhor depois. Até porque a maioria das iniciativas que existem por aí, tipo startups, empresas e mesmo comunidades com um estilo mais coletivo de funcionamento, cara, mais de 90% disso tudo fracassa, sabe? Tudo que é experimental tende ao fracasso. Só que se você é capaz de aprender com os erros, você cria algo melhor depois. E essa é a proposta aqui. Quer um exemplo porque a gente precisa de perseverança em relação aos erros que acontecem? Por exemplo, pega o Cafu, que jogou na lateral direita da seleção brasileira. Se você for lá naquela posição hoje, você vai sentir o cheiro do peido dele. Por quê? Porque o cara não saiu de lá, cara. Um cara ficou durante muito tempo na lateral direita da seleção. E quantas vezes ele foi reprovado numa peneira? Pergunta pra ele. São inúmeras vezes. A autora do livro dos Harry Potter. Cara, esse tipo de coisa, quantas editoras eh, rejeitaram ela de primeira? E ela é uma das mulheres mais ricas que existe por aí. Por quê? Eu disse simplesmente porque ela insistiu e deu certo. Beleza. Pega, por exemplo, o jogo Angry Birds. Os desenvolvedores deles tentaram dezenas de jogos antes. Esse aí foi um dos últimos jogos que eles tentaram e deu certo. E veja que é um dos jogos mais conhecidos que existe hoje em dia. Então, assim, se você pega a história de fracasso... E julgue isso pelo todo, cara. O fracasso não de determina o resultado final, não. É apenas uma etapa, um obstáculo a ser superado, tá ok? Se você sabe entender que fracasso faz parte do processo e sabe melhorar estratégias de lidar com ele, pega qualquer livro de empreendedorismo por aí. Por exemplo, qualquer canal de empreendedorismo no YouTube vai falar que as, os empreendedores de sucesso eles tiveram muitos fracassos antes até eles aprenderem com isso e melhorar. Isso é um processo, tá ok? Fracassar faz parte do processo para você atingir o sucesso. Então, isso é a lição principal que fica para os ecopolos. Mas o sucesso em uma área não garante sucesso em outra. Por exemplo, ecovilas. Ecovilas foram a inspiração principal para os ecopolos. Só que ecovilas, em geral, elas já estão provadas como sendo uma solução eficiente de organização humana em relação social e ambiental, então assim, a menor pegada ecológica possível é, das pessoas viverem, as ecovilas provaram que isso funciona, mas funciona para pequenas escalas. Por que, é que elas não disseminaram pelo mundo para todo mundo? Entende? Assim, existe um, uma barreira enorme que atrapalha isso daí. Então é preciso crescer em escala se a gente quer resolver os problemas da humanidade, pois a humanidade vive em escala, está gerando problemas em escala, aí as ecovilas não foram capazes de barrar isso daí, e elas não estão disseminando no ritmo que deveria. Então, é porque isso não é uma solução humanitária em grande escala. A gente precisa atingir esse tipo de solução. Os ecopolos foram uma proposta nesse sentido. Eu continuo defendendo. Porém, o método de governança, eu acredito que deve mudar. Isso eu vou falar depois, tá ok? Uh, as principais considerações que eu queria falar é que fracasso não determina o fracasso geral de tudo e mesmo sucesso também não determina o sucesso geral de tudo. Então tudo é pontual de acordo com a circunstância e onde aconteceu e pode ser melhorado sempre. Então, baseado em todos esses aprendizados que eu tive no Ecopolo, aprendizados que eu tive discutindo com pessoas, assim, não só pessoas que acompanham o canal, como pessoas que estavam no Ecopolo, que deram muitas ideias legais, e inclusive uh, tentando criar uma proposta para soluções globais, que, inclusive, do Global Challenge, esse site aqui estava sediando um concurso que é, premiaria pessoas que oferecessem as melhores soluções planetárias. E está relacionado ao sistema de governança, porque todos os problemas do mundo decorrem de péssimos sistemas de governança, e são reflexos disso daí. Então, assim, eles entendem bem a proposta, sabem bem quais são os problemas do mundo, tanto sociais, ambientais, riscos para a humanidade, eles previam soluções que incorporasse métodos de governança, já prevendo problemas administrativos que poderiam surgir, como atrasos incapacitantes e vários outros fatores que eu vi acontecer na Ecopolo. Então, assim, era uma equipe de especialistas muito grande que embasou esse tipo de projeto. E eu estava tentando criar algo que estava totalmente alinhado com isso daqui. Só que eu vi que a minha proposta é, acabou sendo grande demais para sintetizar ela e não consegui fechar. Só que o lado positivo é que essa proposta vai continuar... E eu vou fazer ela no próximo vídeo, vou mostrar pra todo mundo esse novo sistema de governança que vai unir democracia direta, ciência, numa proposta diferente. Então assim, acaba sendo uma coisa nova, tá meio tão distante assim da democracia, mas é uma evolução da própria democracia. Então assim, eu vou deixar ela pro próximo vídeo e vai ser um vídeo gigantesco, vai ser o maior vídeo desse canal. Então assim, se quem não me conhece já pode começar a ficar assustado, porque eu já fiz vídeos enormes e esse supera todos os outros mas também supera em importância e no nível de detalhes que eu devo fazer para mostrar a todos vocês. Então é isso, a ideia aqui é vocês aguardarem esse vídeo que vai sair, inclusive ele já foi gravado e foi postado antes desse vídeo, então muito em breve vocês já podem assistir. Esse bigode aqui, inclusive, foi reflexo do vídeo passado, porque no vídeo passado eu comecei a fazer sem assim, barba a barba foi crescendo, então eu só tirei e deixei o que sobrou aqui. Então, para vocês verem que aqui é apenas um resquício do projeto principal que eu estou desenvolvendo. Esse novo sistema de governança, eu acredito que ele vai pegar. Eu estou apenas dando pontapé inicial, outras pessoas podem colaborar depois, que é essa a intenção, e finalizar um projeto massa, um modelo de plataforma, ele, que, baseado nisso, pode gerir vários outros projetos por aí. Então, a, mesmo que o Ecopolo, eu não sei como ele vai seguir por agora em diante, se a gente conseguir criar esse sistema e ele for funcionando em outros projetos separados, a gente pode voltar para o Ecopolo que está por aí desenvolvendo e aplicar esse sistema lá depois para que ele dê certo. Então assim, mesmo que muitas pessoas não encontrem solução no Ecopolo, os problemas ainda persistam, através desse novo método que eu estou criando, eu acredito que dá para resolver os problemas de lá, assim, tranquilamente e todo mundo que esteve envolvido vai ganhar bastante ainda. Porque se esse novo modelo de governança funcionar, você pode aplicar em qualquer lugar que ele vai funcionar. Então assim, o segredo agora está na plataforma e é isso que eu vou estar tá focando nas minhas ações. Então aguardo o próximo vídeo, porque nele vou mostrar algo que seja bem superior a praticamente tudo que já existiu até hoje. É isso aí. Eu vou agradecendo a todo mundo que acompanhou o vídeo até agora. Quero mandar um beijo para as nações alienígenas que estão assistindo. E até a próxima. Valeu!